Cleiton, chuta aí quanto você acha, qual o percentual dos nossos alunos que estão na indústria hoje, são propagandistas e que alegam que isso teria acontecido antes se eles soubessem o que, que realmente faz a diferença na entrevista. Chuta aí, tenta adivinhar aí. 10%? 89% dos nossos alunos alegam que já estariam na indústria, já teriam sido contratados se entendessem as quatro chaves que garante a sua contratação e é por isso que eu estou realizando pela primeira vez um evento 100% online gratuito que é Imersão Propagandista, tá com aulas ao vivo e comigo onde eu vou te apresentar com detalhe essas quatro chaves que realmente vão fazer a diferença para você ser contratado como propagandista ainda este ano. Fala sério, dá pra perder, só que é o seguinte, é amanhã. Então se inscreva agora, marca aí no seu celular, cara, só não perca esse evento. Se você quer mudar de vida, quer custar a profissão dos seus sonhos, você precisa estar nesse evento. Te espero lá, se inscreva aqui e vambora.